Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, quem tá falando com vocês aqui é o Marcelo E hoje estou de volta aqui nesse canal lindo e maravilhoso pra fazer um novo tutorial aqui pra vocês, tá bom? Eu sei que ainda tem muita gente que joga Brawl Stars e tô vendo na internet muita gente perguntando Mas como é que sobe de nível? Como é que eu faço pra subir XP com mais facilidade? Como é que eu faço pra evoluir meu personagem mais rápido? Tá gente esse vídeo vai ajudar você, tenho certeza. Então já senta o dedo no like, se inscreve no canal caso você não seja inscrito. Não esquece também de ativar o sininho de notificações que vai ajudar pra caramba, beleza? Vindo aqui na loja a gente já tem uns itens grátis aqui, a gente vai resgatar tudo pra gente poder já começar com o tutorial. Vou mostrar pra vocês como é que vocês podem estar fazendo pra subir de rank, pra subir de nível, pra subir o poder dos seus personagens muito mais rápido, tá bom? Vamos lá? A gente vai sair agora... Que a gente já pegou todos os níveis de personagens que está na loja disponíveis E o negócio é o seguinte galera, eu vou mostrar para vocês aonde exatamente eu estava até uns dois dias atrás Eu não jogo muito, mas quando eu pego para jogar eu subo para caramba Eu tava aqui exatamente em 300, 350 é, de troféus, tá bom? E exatamente há dois dias atrás eu consegui subir bastante nível em apenas 12 partidas Exatamente a quase 800 troféus E o evento que vocês vão jogar para subir bastante nível de troféu E evoluir seus personagens é esse aqui, duelo Eu aconselho vocês a selecionarem personagens que tem missões Porque isso vai ajudar pra caramba vocês subirem de XP mais rápido, tá bom? Como vocês podem ver, tem bastante missões é, em andamento aqui E eu vou estar tá fazendo o seguinte Eu vou estar tá selecionando uma partida aqui com vocês Pra mostrar melhor, tá bom? E já volto Beleza, galera, eu voltei aqui, já começou a partida, a gente já conseguiu encontrar a partida. E o que vocês vão fazer exatamente o que? Se esconder aonde der pra se esconder a muito mais rápido do tempo, antes que o inimigo veja você, tá bom? No caso, esse inimigo aí, ele ainda não viu que eu tô escondido aqui no meio desse mato aqui do lado, tá? No lado esquerdo. Porém, você não pode ficar muito tempo escondido nesse mapinha aqui, nessa partida, não. Porque começa a vir, é como se fosse uma safe zone... E ela começa a levar muito a sua vida Então você tem que tomar muito cuidado, tá? Como vocês podem ver aqui, eu já tô tomando dano Então eu vou ter que fazer alguma coisa Talvez eu consiga vencer esse cara talvez não, não sei Eu já tô com pouco ponto de vida Vamos lá, vamos lá Não, não foi, não foi Não deu O cara venceu a gente Venceu o nosso primeiro personagem Agora a gente vai tentar com outro personagem E ele com o mesmo personagem, né? Que ele ganhou, ele continua com o personagem padrão dele O primeiro personagem Aqui como ele viu onde eu já tava Aí ah, ele já foi correndo atrás de mim Deixa eu ver Vamos lançar o um especial, mas eu não sei se vai dar muito certo não É Morri. Deixa quieto <risos> Agora a gente tá com o Bull, galera Ele é um personagem tanque Eu não uso muito ele, mas ele tem bastante missões pra completar Então, por isso eu selecionei ele pra estar tá usando também Beleza, vamos dar um especial aqui também Vamos fugir porque nossa vida tá muito pequena Vamos deixar esse cara aí sozinho Minha, A gente tá com menos vida que ele, mas eu acho que dá, hein Eu acho que dá foi, vitória. Vitória na rodada. A gente já venceu essa rodada e agora só falta mais dois personagens pra gente levar essa partida. Vamos lá, agora ele tá de o primo. Acho que isso dá. Porque ele tem, ele tem ataque a, a distância baixa, então acho que dá. Lá ele tá recuperando a vida. Porém, ele tá com muita pouca vida ainda. Acho que dá. É, foi. Vitória na rodada, agora a gente só tem mais um personagem pra contra-atacar ele. Vamos lá, ele tá vindo pra cá. Beleza, é, fim da disputa, vitória da rodada A gente ganhou a partida E vocês podem perceber que todos os três personagens Eles ganham pouquíssimos troféus, mas evoluem juntos Eu já consegui também completar uma missão Beleza, galera? Então esse aqui é o modo infalível para vocês estarem subindo de ranking muito mais rápido Subindo de troféu mais rápido Como vocês viram, eu tava em 700 e pouquinho Já subi para 798 Então praticamente 800 e no Battle Pass gratuito, dá para subir muita missão, muito XP e o nível, consequentemente os níveis, você consegue subir rápido também e pegar as recompensas gratuitas que na maioria das vezes são caixas. Beleza? E é isso. Isso dá para pegar caixas, subir nível mais rápido, dá para pegar XP mais rápido, subir troféus mais rápido. E, cara, o que eu vejo o pessoal explicando na internet é para você se matar de jogar e acabou. Eu não vejo ninguém explicando o método infalível de fato de subníveis tão fácil quanto esse, tá? Então, jogue duelos, selecione seus três personagens que inclusive tem missões pendentes para fazer, que você vai subir missões de cada personagem e vai conseguir upar o nível de cada personagem subir o rank de cada personagem muito fácil. Beleza? Eu vou estar tá deixando também o meu nickname aí para vocês verem, para vocês estarem jogando comigo, beleza? O meu nickname é super fácil. Eu vou entrar aqui nas configurações Pra poder estar tá mostrando pra vocês, tá bom? Então é isso aí. O meu nick é zmarcel 77 meu ID é YPGUC2082, beleza? Eu vou deixar aqui na descrição também caso você queira. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, até o próximo jogo, um próximo vídeo. Valeu, fui!